Algo muito estranho está acontecendo no nosso país. As escolas e as faculdades não estão seguras. E diferente do que a mídia podre fala, que é um caso isolado, os pais já levaram os filhos de volta à creche que, há um dia atrás, aconteceu algo absurdo, algo monstruoso. Foi um caso isolado. Mídia foca no Bolsonaro, como se isso fizesse algum sentido, um nível de perversidade. É tudo culpa do Bolsonaro, pelo amor de Deus. Só que a mídia não está falando sobre o que está acontecendo em todo o nosso país nesse momento. Não, não foi um caso isolado. E basta prestar atenção no que está acontecendo. Primeira notícia aqui de hoje. Homem invade escola em Guarulhos, em São Paulo com tesoura na mão. Você ficou sabendo disso na rede goblins de Desinformação? Você ficou sabendo disso em toda essa mídia podre? Não, vamos falar sobre casos isolados, bolsonarismo e Big Brother Brasil. Isso daqui é um absurdo. A invasão aconteceu por volta das 9h30. E o que aconteceu? As professoras chamaram a polícia e quando a polícia chegou no local, o homem já havia fugido. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas por que diabos o cara estava invadindo a escola com uma tesoura na mão? Ah, mas é um caso isolado, Enzo. Vejam aqui na CNN. Estudante é preso depois de ameaçar alunos e dizer que cometeria massacre na UFRJ. Talvez tenha saído na CNN porque o cara foi racista, machista, homofóbico... Ah, oh, meu Deus do céu. É Um calouro da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica, na Baixada Fluminense, foi preso nesta quarta-feira pela Polícia Civil. Ele é suspeito de ameaçar alunos e alunas da instituição. Em conversas divulgadas nas redes sociais, o suspeito enviou mensagens racistas, homofóbicas, machistas e de violência sexual para estudantes e afirmou que cometeria um massacre na instituição nos próximos dias. Esse foi um desgraçado que avisou. E, portanto, pode ser impedido. Mas é mais um caso isolado? Guarulhos? Agora, Rio de Janeiro só pode ser caso isolado, não é mesmo? E aí, vamos aqui para Campinas. A Unicamp divulgou um comunicado na tarde desta quinta-feira, onde o reitor Antônio José de Almeida Meirelles, o Tom Zé, condenou o que chamou de atos antidemocráticos. Ai, meu Deus do céu, novamente, qual que é o objetivo desses caras? É colocar a culpa do bolsonarismo? O bolsonarismo agora vai nas ruas e quer tirar a vida das pessoas? Pelo amor de Deus, tem algo muito pior do que isso acontecendo. Só que esses caras só querem fazer política. E aí continua. contra uma feira de universidades israelenses que seria realizada no campus da Universidade Estadual em Campinas na segunda-feira mas foi suspensa após manifestações onde houve, houve relato de violências por parte da organização. Mais uma vez, né? Nas, nazistas estão surgindo no Brasil. E aí, mais um caso do lado, né? Unicamp, Guarulhos, tal, tá, tal, tá, tá. Funcionário encontra ameaça de atentado contra alunos em banheiro de universidade privada. O quê? Mas o que está acontecendo? Na quarta-feira... Tudo isso é na quarta. Mensagens com ameaça de atentado contra estudantes foram encontradas em uma universidade privada localizada no Tatuapé, bairro da Zona Leste de São Paulo. De acordo com a polícia, que foi até o local para, após ser acionada, um funcionário encontrou um aviso de massacre no banheiro da Unip, Universidade Paulista. A polícia ainda não conseguiu localizar quem fez a ameaça. Uma das mensagens dizia, vamos matar todos, dia 12 do 4, seus lixos, hashtag Hitler vive, hashtag raçariana, hashtag revolução. A outra dizia que a revolução vai acontecer. Em nota, a universidade informou que as aulas da instituição não foram canceladas, mas a segurança no local foi reforçada. Pelo amor de Deus! O que vocês precisam para cancelarem essas merdas de aula? O que é necessário para os pais e mães tirarem seus filhos e filhas dessas faculdades, escolas e creches do Brasil inteiro? Se mesmo com uma ameaça, se mesmo declarando uma ameaça, nada vai acontecer. Não, é só um caso isolado que acontece em cinco lugares diferentes. E aí é o grande perigo do nazismo, sabe? Absurdo, a gente está falando do país mais miscigenado do mundo Não estamos falando de uma maioria aqui E agora o grande problema é o nazismo ah, Se eu fosse conspiracionista Eu acharia que isso tudo não é coincidência, não é mesmo? Porque nós temos agora o seguinte Vamos investigar assassinos? Não Vamos investigar monstros? Não Vamos investigar o que? Nazistas e neonazistas no Brasil Dino determina que Polícia Federal investiga organizações nazistas e neonazistas no Brasil. Mas que porra é essa que tá acontecendo? Que desgraça tá acontecendo no nosso Brasil? E é esse é o cara que vai solucionar os nossos problemas? O Dino? Pelo amor de Deus, cara. Que história é essa? Na madrugada desta quinta-feira, seis, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou um decreto para apuração pela Polícia Federal de organizações nazistas e neonazistas atuantes no Brasil. Segundo o ministro, há indícios de atuação interestadual. Que indícios são esses, cara? Quem são esses nazistas? Já sei. São bolsonaristas, não é mesmo? Ah, meu Deus. A decisão surge logo após o ataque à creche de Blumenau, que resultou na morte de quatro crianças na quarta-feira. O ministro passou a tarde da quinta-feira realizando reuniões com equipes de Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Diretório de Operações e com presidentes da União Nacional dos Estudantes, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e da Associação Nacional de Pós-Graduandos. O encontro teve como objetivo a entrega do documento Paz nas Escolas e dialogar sobre as resoluções para os frequentes ataques que estão ocorrendo em escolas do Brasil nos últimos anos. Esses ataques são feitos por monstros. Que merda é essa de ficar falando agora que tem nazistas? Qual que é o objetivo de tudo isso se não fazer política? Mas tudo bem, né? sou só um conspiracionista na internet falando. Entre os mais recentes estão um atentado em uma escola estadual da Vila Sonas, zona oeste de São Paulo, resultou na professora Elisabete Tenreiro, de 71 anos, Esfaqueada por um aluno de 13 anos em março deste ano. E o ataque na creche de Blumenau nessa quarta-feira. Peraí, pera, aí, pera, pera, pera, pera, pera. Eu vi esse atentado, vocês todos viram esse atentado. E agora a mídia diz que não vai mostrar mais imagens, não vai mostrar quem é que fez. Mas não foi um garoto que não tinha pele branca? Como é que um garoto que não tinha pele branca está relacionado a um ataque nazista? Alguém pode me explicar que desgraça é essa? que se isso faz algum sentido, mas já temos a solução. Além da apuração dos grupos neonazistas, o ministro também anunciou na quarta-feira o apoio financeiro de 150 milhões às rondas escolares das polícias estaduais e das guardas municipais. Ah é, agora eles vão investir em segurança? Agora sim. Então eu não sei o que está acontecendo no nosso Brasil, eu não tenho bola de cristal. Mas a ideia de que o nazismo no Brasil é o nosso grande problema e eles estão infiltrados, querem fazer ataques nessas escolas, parece a coisa mais absurda que eu já vi. O que acontece mesmo é um país que não tem segurança nenhuma. É um país que terceirizou tudo, terceirizou a educação dos seus filhos, terceirizou a saúde de nossos velhinhos, terceirizou toda a nossa previdência pública, terceirizou todos os nossos meios de produção, a Petrobras agora é do Lula, que vem com todas as letras e diz que ele que manda na Petrobras, terceirizamos tudo, e principalmente a nossa segurança. Só que para que focar nisso? Para que forcar no que a gente pode fazer, que é defender a si mesmos? O que, que pode mudar se o professor está é, lá na sala de aula sem nenhuma defesa, sem nenhum direito a ter um porte posse de algum berro? Nós estamos num país onde a nossa segurança foi completamente destruída. É claro que se isso estivesse acontecendo nos Estados Unidos, estariam culpando os berros, as armas, pelo que está acontecendo. Mas como é no Brasil, ninguém pode proibir uma tesoura, ninguém pode proibir uma machadinha, mas a culpa todos já sabem como que é. A culpa é do bolsonarismo, e não sou eu falando isso. É a Rede Globo, são os deputados, é o ministro aí da segurança. O que está que acontecendo? Se isso é sério por favor alguém me acorde a gente está vivendo num mundo terrível só que ao invés de focar nas soluções eles querem agir como se existisse um grupo secreto causando tudo isso o que tá acontecendo é que monstros estão soltos e a população é vítima a população não pode nem sequer se defender ou é taxada de que está se financiando crime organizado tudo com a desculpa esfarrapada de que é pro nosso próprio bem você cidadão do bem não tem direito nenhuma defesa mas esses monstros estão à solta e o grande problema é que agora o Hitler né, saiu das trevas do inferno para causar no nosso país Isso daqui não é sério gente não é não é não vamos ver nenhuma solução vindo disso e se algo acontecer ele já tem a fórmula que vem usando nos últimos quatro agora quase cinco anos que é culpar o bolsonaro mais uma vez então Quero saber a opinião de vocês, participem da nossa oitava rifa, do nosso projeto Agência Amor Verde Amarelo e até a próxima. Tchau, tchau.